Oh um filmado voando na presença de uma multidão na África jovem invoca a entidade e lhe pede seus conselhos fantasmas assombram casa abandonada, menina brinca de jogo da forca com o espírito do armário, homem desce do carro e corre atrás de fantasma e muito mais, mas antes já vai deixando seu like para te dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Ela estava sozinha em casa quando encontrou no chão uma carta estranha vinda do armário que estava escrita a seguinte pergunta: Quer jogar? Parece que ela está um pouco cansada. Parece que ela já tem uma certa intimidade com o que mora no armário. Eles vão brincar do jogo da furca e algo me diz que essa história não terminará bem. Preciso dizer mais nada, mas acho bom ela acertar. Eu vou A criatura do armário disse que se ela acertar seria a mais popular da escola. Então ela começou a jogar, se ela errar perde e se desistir também perde. Como imaginávamos, ela perdeu. Por isso que eu digo: não brinque com o diabo, pois o diabo não brinca de ser diabo. Uuuuh, <tos> Que temos um encontro com a deusa cujo rosto não pode ser revelado a qualquer pessoa sob pena de cegueira e maldição eterna. A mulher surgiu no quintal minutos depois de ser invocada para fins de consulta e veio com seus longos cabelos e suas vestes reais. Então o jovem que a invocou ficou frente a frente com ela e pediu seus conselhos. Após ser atendido, se afastou da entidade e ordenou que a mesma retornasse ao abismo de onde veio. Dewi? Allah. Eh, eh, eh, Dewi, mas, se um jovem estava explorando uma casa abandonada e transmitindo tudo ao vivo no TikTok quando de repente várias entidades paranormais começaram a se manifestar por todos os lados. Há um corpo cadavérico ambulante vagando pela casa. Agora, o explorador se depara com uma mulher com o rosto todo desfigurado. O mal está cada dia mais real. Uma pessoa estava dirigindo por uma estrada obscura e totalmente deserta quando no meio do caminho surgiu uma pessoa vestida de branco. Achando que fosse alguém precisando de ajuda, desceu do carro e foi atrás, mas quanto mais ele se aproximava, mais ela se afastava. My God. Hello, Alô? Com isso, decidiu retornar ao carro. E lá estava ela novamente. Alô? A na África já atingiu um patamar que está começando a me causar preocupação. Eu fico imaginando o dia em que eles se espalharem pelo mundo. Esses homens que são considerados bruxos nível Deus têm se multiplicado na África e em alguns outros países da Ásia. Nas imagens vemos um homem voando na presença de uma multidão de curiosos. Parece que eles já estão até um pouco acostumados com este tipo de demonstração de poder e autoridade. Qual seria a explicação para o que vemos? Seria de fato este sujeito metade homem, metade deus ou seria algum truque de mágica?